Amigas e amigos telespectadores Hoje nós vamos fazer um prato Que é considerado o mais simples da culinária mundial Sabe quando a gente diz que alguém é tão ruim Que nem consegue fritar um ovo? Pois é, pode parecer simples Mas fritar aquele ovo perfeito Tostadinho nas bordas Com a gema mole Não é tão fácil assim Vamos ver? O primeiro passo é colocar o óleo na frigideira Bem, Vamos acender o fogo e vamos deixar aquecer o óleo O fogo esquentou O óleo está pronto Pode quebrar o ovo e colocar no óleo É aqui que vem o nosso segredinho Para a gema ficar mole e não crua É só ir regando com óleo quente por cima dela Isso que a gente pode chamar de ovo de colombo o ovo, todo mundo conhece. Mas pouca gente sabe ou lembra que um ovo nada mais é do que um zigoto. Isso mesmo, uma célula reprodutiva feminina que pode ser fecundada por um espermatozoide. Colombo, todo mundo conhece também. Foi ele o navegador italiano Cristóvão Colombo que descobriu a América em 12 de outubro de 1492. E o ovo de Colombo? Essa é uma metáfora para soluções que, parecendo difíceis, se mostram simples, quase óbvias, depois que alguém as apresenta. Reza a lenda que Colombo foi convidado para um banquete em sua homenagem. E um dos presentes afirmou que partir em busca de novas terras era uma ideia simples que qualquer um poderia ter tido. Colombo, ao invés de ficar zangado, desafiou todos a conseguir colocar um ovo em pé. Ninguém conseguiu. Então Colombo bateu o fundo do ovo de leve na mesa, fazendo com que ele ficasse achatado. E aí ficou fácil colocar o ovo de pé. As pessoas se trocaram. Ah, mas assim é fácil, qualquer um pode fazer. E Colombo respondeu: Depois que eu tive a ideia e a coloquei em execução, é claro que qualquer um pode fazer. Mas foi preciso que eu fizesse primeiro. Culinária também é cultura. O ovo é o alimento mais simples que a gente pode conseguir. Ele é tão simples... Você fala isso porque não sabe o que tem por detrás de um ovo. O ovo está longe de ser um alimento simples. Quem disse isso? Fui eu que interrompi, chefe Pierre. Ah, queridos telespectadores. Desculpem, sabe como é fazer programa ao vivo? Tem essas coisas... Acontecem! Eu sou o professor Antônio e eu sou o biólogo indicado pela vigilância sanitária para acompanhar a gravação do seu programa. Você não imagina a complicação que é trazer um ovo para sua frigideira? Para esse simples ovo poder ser consumido, um longo caminho precisa ser percorrido. Longo caminho? Por quê? É que, é que existe todo um trabalho de pesquisa científica para fazer com que esse ovo seja saudável e que possa ser utilizado com segurança nas maravilhosas receitas que você ensina aqui na TV. Muito obrigado. São umas receitinhas básicas. Mas o senhor pode nos explicar que pesquisas científicas são essas? Bem, vamos pensar na granja, onde são criadas as galinhas que põem os ovos. Para começar, é preciso que se tome todos os cuidados necessários com higiene, limpeza e alimentação dos animais. Além disso, as aves devem ser vacinadas para que tanto elas quanto os ovos estejam saudáveis e possam ser consumidos por nós sem perigo de causar doença. Veja a Salmonella, por exemplo. É uma bactéria que pode contaminar os ovos das galinhas não vacinadas. Nos seres humanos, elas podem causar febre, náuseas e até diarreia. Deus me livre de usar um ovo desse contaminado em uma das minhas receitas. Mas como é que se pode garantir que os ovos que a gente compra no supermercado não estão contaminados? Bom, basta vacinar as aves para acabar com o problema. Mas para isso, foi preciso primeiro descobrir a vacina. Depois, realizar experimentos para comprovar a sua eficácia. E esses experimentos precisam ser cuidadosamente planejados com base em elementos da biologia e da estatística. Bom, a biologia tudo bem. Afinal, ela é a ciência que estuda os seres vivos como os ovos, as galinhas e a bactéria da salmonela. Mas a estatística é um ramo da matemática que estuda os dados numéricos. Como é que ela pode ajudar a testar uma vacina? Bem, deixa eu explicar como funciona o experimento para você entender melhor. Para testar uma nova vacina, primeiro é preciso aprender tudo o que for possível sobre o agente causador da doença. Nesse caso, estamos falando da bactéria que causa a salmonella. São coletados dados sobre o assunto e com bases nesses dados, os pesquisadores analisam alguns conjuntos numéricos de características da bactéria. Como, por exemplo, tempo de geração e a dosagem letal para as aves. E por meio de métodos estatísticos, tomam a decisão. Ah, estou entendendo. Isto é mesmo um tipo de trabalho estatístico. Uhum. Mas e depois? O que, que acontece? Aí, a estatística dá lugar à biologia. Com base nos dados que foram descobertos e analisados, os cientistas decidem qual é a melhor forma de produzir a vacina. Uma vacina contra a salmonella, por exemplo, pode ser feita a partir de bactérias atenuadas, que são desenvolvidas em laboratório. Isso quer dizer que elas são bactérias vivas, mas muito fraquinhas. Elas não são capazes de provocar a doença mas consegue estimular o organismo da galinha a produzir anticorpos e se tornar imune à salmonella. Certo, mas depois que eles conseguem atenuar essas bactérias e criar uma vacina, deve ser preciso testar para ver se elas funcionam de verdade. Sim. Após que para isso, eles usam mais estatística. Falou e disse, chefe Pierre. A fase de testes de uma vacina envolve muita estatística é preciso definir os ingredientes e as quantidades que vão ser usadas e avaliar a eficácia da vacina. No nosso exemplo, o teste pode ser realizado em dois grupos. O grupo A é composto por aves vacinadas com uma certa quantidade de bactérias atenuadas. Esse grupo é chamado de grupo de tratamento. E o grupo B é composto por aves que não recebem vacina alguma. Esse é chamado de grupo de controle. Mas o que é que as coitadinhas das galinhas, que não recebem vacina, podem controlar? É que algum tempo depois da vacinação, os dois grupos recebem uma dose de bactérias não atenuadas, capazes de causar a doença. Então, compara-se a porcentagem de galinhas que sobrevivem à doença em cada um dos grupos. Se nas galinhas vacinadas essa porcentagem for significativamente maior do que o grupo de controle, isso significa que a vacina é efetiva. Acho que entendi. Hum. Se muitas aves que não foram vacinadas também sobreviverem, isso significa que talvez a vacina não seja tão eficiente assim. Exatamente. São as porcentagens de aves que sobrevivem em cada grupo que vão determinar a eficácia da vacina. Para que a vacina seja considerada boa, devem sobreviver no mínimo 75% das aves vacinadas. Mas, no grupo de controle, esse número deve ser no máximo de 10%. E o experimento não, não para por aí, não. Mas com esses dados, já não dá para concluir que a vacina é eficaz? Na verdade, vários outros testes ainda precisam ser realizados. Para verificar a estabilidade da vacina, para definir o prazo de validade e até para garantir a sua segurança. Só depois de tudo isso é que uma vacina pode ser aprovada para o uso comercial. E em todos esses testes, a estatística sempre faz parte da receita. Uhum. Professor Antônio, o senhor tinha razão. Um longo caminho deve ser percorrido para garantir que um ovo seja sempre saudável e tenha a honra de figurar em um dos meus famosos pratos. E as suas receitas nem precisam de um grupo de controle para serem aprovadas. Muito bem, minhas queridas e meus queridos telespectadores. O programa de hoje foi um pouco diferente, mas eu tenho certeza que todos gostaram de saber todas essas coisas sobre a vacina e a estatística. Eu agradeço a participação do professor Antônio e me despeço de vocês. Até o próximo Na Cozinha com o Chef Pierre.